E aí, beleza? É o seguinte, eu tô passando uma dicazinha aí, tá? Conforme a sugestão de vocês, pessoal da nossa fanpage, tá? Eu perguntei mais cedo, não consegui gravar mais rápido, né? Agora tá à noite, inclusive, é, mas agora eu vou aproveitar aqui um momentinho para gravar, tá? Então, o pessoal sugeriu aí bastante é, como usar a pentatônica, é, como usar escalas para improvisar, palhetada alternada, tinha gente querendo campo harmônico, tinha muito assunto, tá? Eu vou, pelo que a maioria votou, e eu vou tentar juntar o máximo de coisa numa dica só, tá? Então, o que, que eu pensei da a gente trabalhar aqui, né? Pediram também exercícios com salto de corda, tá? E a maneira mais simples da gente estar tá aplicando tudo isso aí é num formato aqui de, um, de uma escala, tá? Tem gente que está com dúvida da escala maior, então eu já já optei por selecionar ela aqui. Tá? Então a gente vai trabalhar é, a escala maior, Conhecido também como modo jônio Que a gente vai utilizar um formato que é bem comum, inclusive né? Que é o primeiro grau do nosso campo harmônico okay? E o que a gente vai fazer aqui? Né? Já para juntar tudo isso aí Eu preferia a gente usar esse, esse padrãozinho aqui A gente não vai pegar nenhum lick A gente vai pegar um padrão melódico O que é o padrão melódico? Né? O padrão melódico ele é uma sequência matemática da escala tá? Então a gente trabalha em, em... sempre em ordem exata tá? Um lick pode ser isso aqui, né? A gente não trabalhou nada matemático aqui, agora esse aqui é um padrão que Eu repito isso de corda em corda, ok? E a gente vai trabalhar um padrãozinho aqui, que sai do modo jônio Primeiro vou te passar o formato Embora eu não seja muito de estar passando formatos de escala Eu já explico o porquê, ok? Então o que a gente vai fazer aqui na nossa escala? A gente começa aqui em sol, tá? Então a gente vai trabalhar uma escala de sol maior a gente vai tocar aqui, casa 3, 5, 7, depois 3, 5, 7 embaixo, 4, 5, 7 embaixo, 4, 5, 7, depois 5, 7 e 8, 5, 7 e 8. Ok? A nossa escala completa é isso aqui. Indo e voltando, ok? Como é que a gente vai trabalhar a nossa palhetada, né? Vou baixar um pouquinho aqui que é para vocês verem bem. É, que foi até o pedido de muita gente aí, né? Não, tô, não sei como utilizar a palhetada, como que eu faço para exercitar isso aí. Então, beleza. O padrão que a gente vai utilizar aqui, ele vai ter uma palhetada bem interessante. Pelo seguinte, é com salto de corda. O que, que significa o salto de corda? A gente dá saltos aqui entre as cordas. A gente não vai tocar sempre seguido, descendo aqui, né? O que a gente vai fazer é variar e, e alternar as cordas aqui, tá? A nossa sequência vai ser assim. A gente vai tocar aqui, descendo, né? Tocou. Depois a gente vai primeiro na corda 6, depois vai na corda 4. A gente vai pular a 5, ok? Respeitando o formato da escala, tá, a gente? Não vai fugir do, do formato da escala aqui, não. A gente volta na 5, vai na 3, volta na 4, desce na 2, volta na 3, e vai na 1. Um. Tá, a gente vai fazer essa variação. A gente vai saltando. Então, como é que vai ficar aqui esse padrão completo, né? Ok? Por que é bom para palhetada? Porque se você está com dificuldades até para acertar a palheta na corda, esse exercício vai ser muito bom, porque você salta, você passa de corda para corda e você vai ter que treinar bastante aí e encontrar as cordas, tá? Exercício de paletada, como é que eu deixo o veloz? Para velocidade e é repetição, tá? Agora não fique descendo e subindo escala à toa, porque isso é prejudicial, ok? Então, como é que a gente vai fazer esse padrão aqui um pouquinho mais rápido, né? Ele vai ficar assim. Agora, se você quer um pouco mais de velocidade, você pode optar por tocar só uma vez, né? Se torna mais fácil de executar tá? você perde é óbvio a paletada né você não vai ter aí primeiro você não vai praticar a palhetada e também a gente perde o som de, da, do toque né da, da menos pegada na, na nossa frase tá? então eu aconselho treinar com paletada okay? é um padrãozinho que depois que você deixar ele mais rápido ele fica interessante tá mas não necessariamente é preciso tocar ele rápido esse aqui é um tipo de padrão que você consegue dar um somzinho até bem legal. Agora onde é que a gente aplica? Eu já vou colocar o playback aqui pra gente tocar junto. É, a gente vai aplicar isso aqui onde, né? Já que isso aqui é o meu primeiro é, grau do campo harmônico, eu vou usar ele é, sempre partindo aqui, pelo menos eu gosto de tomar como referência a pentatônica menor, né? que A gente a escala que a gente mais usa, geralmente. Então vamos supor que a música está em Mi menor, tá? Se tivesse em Mi menor aqui, eu tenho a pentatônica de Mi menor. Pentatônica de Mi menor, e onde é que eu vou encontrar essa escala aqui? O relativo dela é Sol. <cười> Desculpe. É Sol, né? Então, o que acontece? Eu posso utilizar aqui, saindo da segunda nota da minha pentatônica, eu consigo a tônica dessa escala aqui, ok? Então, se tá em Mi e a minha segunda nota da pentatônica é aqui, aqui sai a tônica da minha escala maior, tá? Aqui é um pouco mais difícil de executar porque tá bem estreito, né? Então, o que acontece? Se eu quisesse, por exemplo, agora uma outra pentatônica, vamos supor que tivesse no tom de Ré maior ou de Si menor, que são relativos, né? Então, eu viria aqui na pentatônica de Si menor, tá? Então, eu posso utilizar a pentatônica para criar algo aqui, tá? E eu posso aqui sair na segunda nota e utilizar esse modo Jônio, que é a nossa primeira escala né, do campo harmônico. Então, saindo da segunda nota, eu venho aqui e monto o mesmo formato que a gente fez aqui em Sol, então, saindo do Si eu tenho um Ré, né? Então eu venho aqui no Ré, mesmo formato. Vou aplicar o padrão, né? Vou fazer aqui, ó. Ok? Qual que é a vantagem né, da gente ter uma escala onde não tem corda solta? Assim como os acordes, a gente consegue movimentar no braço da guitarra sem perder notas, tá? Vamos supor que eu fosse usar essa escala aqui. Opa! Tá? Se eu pegasse essa escala aqui e fosse transportar ela, ela tem corda solta Eu ia ter que fazer pestana ou, ou acrescentar notinha em outro lugar Tá igual um acorde maior, por exemplo, Dó nona aqui Se eu afastar ele para frente, eu já tenho outro acorde Já tá tudo fora, ok? O que tem corda solta é difícil movimentar O que não tem corda solta a gente movimenta sem problema nenhum É por isso que a gente faz esse acordezinho aqui, consegue movimentar sem perda, tá? O que a gente é, perde ou ganha aqui no caso seria só a frequência, né? A gente está um acorde mais grave, e para o um mais agudo, certo? Então a gente muda a região. Mas a aplicação é a mesma, tá? tanto para a escala quanto para o acorde. Então se eu tenho aqui a escala de Sol, eu consigo movimentar e formar a escala de Lá, um tom à frente. Segue o mesmo desenho, ok? Esse desenho é interessante pelo seguinte, a gente tem um, uma escala que a gente repete de duas em duas cordas. Então o que a gente pega aqui no Sol, na, na primeira corda, né? na, na m-zona. A gente consegue fazer um desenho, embaixo repete o mesmo desenho. Depois veio para baixo, ele repete o mesmo desenho. aqui Depois a gente vem para baixo e repete o desenho novamente. Ok? Isso aqui é bem, bem legal de a gente aplicar. Agora eu vou soltar um playbackzinho aqui, que é para a gente poder aplicar isso aqui, para você ver como é que fica mais ou menos. Tá? É um padrão bem interessante, porém eu não utilizo ele tanto assim. Eu uso menos, mas também uso também, porque eu, eu gosto bastante da sonoridade dele. Tá? Deixa eu ver se não vai ficar muito alto. Não, tá bom. Então tá em Si menor, ok? Deixa eu ver, tá no efeito legal ali. Então tá em Si menor, o que eu posso fazer? Pentatônica de Mi menor. Ok? Então eu venho aqui agora, encontrando pelo mesmo raciocínio. Venho aqui, ó. segunda nota da escala... A gente consegue aplicar ali aqui perfeitamente, né? Não só esse, esse detalhe aqui, mas dentro da escala, desde que a gente tenha um certo conhecimento sobre a escala, tá? E é importante que você saiba disso, tá? Porque muita gente também me pediu, ah, eu queria dica para improvisar. Eu preciso improvisar e não sei como é que eu faço. A verdade é que eu, o que, que eu posso dizer a respeito do improviso pra você, tá? É, primeiro, improviso não é algo fácil de se fazer. Se você quer fazer só descendo subindo a escala, ele é bem, bem facinho, Tá? Se eu, se eu só dar um playback aqui, por exemplo. Ah, eu, você quer um improviso pra mim. Isso aqui, pra mim, eu não considero um improviso, tá? Aqui o que a gente tá fazendo é descendo subindo escala. Então se você faz isso, eu até digo que não faça mais isso, tá? Qual que é a ideia da gente estar treinando uma escala? A gente vai pegar um formato, tá? E tudo que a gente for trabalhar tem que ser com base em frases. Às vezes pode estar se perguntando às vezes, por que eu não olho para cá, né? mas Porque eu só consigo me monitorar desse lado aqui, tá? Então, ah, para poder saber se está enxergando bem a guitarra ou se não. Então eu estou sempre olhando para cá para ver se está captando bem, ok? Mas qual que é a ideia? Se você vai praticar, seja uma escala, seja um, um lick, um arpejo, seja lá o que for, é importante que você pratique sabendo em que região tá, ok? Quando você vai pesquisar na internet aí, lick, riff, a gente costuma pesquisar, mas não quer saber nem onde se aplica isso, né? A gente pega lá um talvez uma, uma frase assim... E não sabe onde aplicar. Ah, achei interessante, achei legal... Vou pegar e colocar no meu improviso aqui que dá certo. A verdade é que não, você tem que saber em que região está aquilo ali, como é que vai funcionar, onde é que você vai aplicar, ok? Então é importante, quando você for praticar uma escala, não pratique qualquer coisa, não pratique descer e subir escala, porque senão o seu improviso vai ser como o pessoal tem me falado bastante aí. Wesley, meu improviso parece que eu estou subindo e descendo escala. E a verdade é que a gente consegue fazer bem mais com a escala do que isso, tá? Então, o que acontece? Se você não pega frases, não pega leaks, não pega riffs, não pega frase nenhuma... Tá? padrão melódico você só vai praticar somente isso aqui né significa que na hora que soltar um playback se você só praticou isso você só vai executar isso exatamente sem mais nada ali sem nada mais sem nada menos ok então, qual que é qualquer ideia pratique sempre algo que seja aplicável pratique sempre algo que vá te, te ajudar a desenvolver um fraseado não treine subindo e descendo escala ok eu já gostaria de puxar o gancho aqui já Tá? informar que o curso de lix está tá aberto aí R$ 17 reais por, pelo acesso tá então o que que você precisa para fazer parte lá com a gente tem um botãozinho vou deixar um botãozinho embaixo se você está vendo isso aqui pela fanpage se você estiver vendo pelo YouTube eu vou deixar o link na descrição tá tá em lançamento o curso Lancei segunda-feira agora e logo logo eu vou estar tá aumentando o valor dele porque o valor é, normal dele é R$ 35 reais. Okay? Então quem quiser aproveitar, aproveite, são R$17 somente. Ah, mas o que eu vou aprender com, com um monte de leak? É importante antes de você começar a improvisar com, com escalas, querer descer e subir escalas, é importante que você domine frases. Copiando as frases a gente vai aprender bastante e conseguir é, elaborar nossas ideias. Okay? Então para você que está querendo improvisar, é importante que você adquira muitas frases e que você possa estar tá desenvolvendo um pouco mais o seu fraseado elix. Okay? então é bem importante, é, é lançamento, o lançamento do curso foi feito segunda-feira e não vai durar muito tempo no, no valor de R$17,00, estou okay? falando um pouco rápido porque a gente tem aqui já 13 minutos, estou vendo aqui, tá? eu não gosto de deixar vídeo muito longo okay? então eu aconselho que você agilize aí, corra lá para poder comprar o seu curso ok? porque vai ficar por pouco tempo, logo logo eu vou estar tá aumentando porque deu bastante trabalho, eu juntei aí, são 10 leaks inicialmente mas já sofreu modificações aí com o decorrer do tempo, né? Eu vou acrescentando mais, à medida que eu for acrescentando, o valor também vai subindo junto aí, tá? Então aproveita lá, quem compra o curso agora, hoje, é, nesse prazo de R$17,00 ainda, vai ganhar um cupom de desconto de R$20,00. Significa que você compra o curso de LIX e você tem R$20,00 para comprar o curso de Power Accords que eu também lancei segunda. E esse tem o, o tempo limitado, tá? Encheu 100 vagas a gente vai subir o valor dele, tá? R$97,00 por tempo limitado, depois vai passar a custar 297, se eu não me engano, ok? Então corre lá, aproveita, e se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça todas aquelas coisinhas lá e tal, que eu não pedi no começo do vídeo, esqueci, beleza? Então essa é a dica que eu tinha para você aí, se você quer melhorar o seu improviso, corre lá e aproveita, antes que já não dê tempo mais, ok? Então é isso, um grande abraço, e a gente se vê logo, logo na próxima dica aí.